Eu tenho uma mensagem importante para você nesses tempos desafiadores que estamos vivendo. É muito importante o autocuidado, é muito importante o autocentramento, é muito importante que você esteja atento ao que você esteja pensando e o que você está sentindo. Não é? é muito importante você estar conectado com a sua parte sábia, é muito importante claro que nesses momentos o nosso cérebro sobrevivente ele é ativado em função de inúmeras notícias muitas notícias ruins e é muito importante que você também tenha cuidado e atenção com essa enxurrada de notícias sobretudo aquelas notícias que muitas vezes são notícias falsas procure sempre comprovar essas notícias agora eu recomendo que você dedique mais tempo a estar elevando a sua imunidade, seja através de uma alimentação saudável. Eu vou reforçar mais uma vez aqui a importância de você tomar 10 mil unidades de vitamina D3 por dia. E suco de limão, suco verde, a cúrcuma, enfim, são muitas... O alho, são muitas... É, substâncias naturais que você pode elevar sua imunidade. Mas a mais importante delas é o cuidado com seus pensamentos, sentimentos e emoções. Cuidado para que o medo não lhe domine. Cuidado para que você não seja vítima do pânico. Então, é, esse é um momento de aprendizado. É o momento de você aprender a simplesmente respirar lentamente. Então, eu vou dar uma dica aqui para você, é, que a psicóloga Joyce Zé Knelli, nos trouxe na... na, na na semana da saúde crônica, que é você durante três vezes, três vezes por dia, né? durante cinco minutos você vai inspirar, contando até cinco, segura um pouquinho e solta expirando, contando até cinco. Então esse movimento de inspiração e expiração vai te dar uma tranquilidade. Se você quiser aumentar o tempo de expiração, vai trazer mais relaxamento ainda. O relaxamento será mais rápido, que é comandado pelo sistema nervoso parasimpático. Então faz isso logo que acorda, faz isso durante a tarde, faz isso durante a noite. E certamente, né? E certamente é, essa prática da respiração. É uma forma de você meditar, é uma forma de você estar presente, é uma forma de você não estar investindo sua energia no passado, em preocupações, ou querendo antecipar o futuro de maneira ansiosa e preocupada também. Então vamos nos cuidar, vamos elevar essa vibração. Os desafios nos oferecem sempre grandes oportunidades e grandes aprendizados. Vamos tirar todo o proveito de tudo isso. Vamos nos juntar fortes, né? unidos sempre seremos mais fortes. Um grande abraço.